Marquinhos tem alguma dica de como transferir a vantagem da minha lane e nas outras? Uai, Jones, vamos supor que você joga top e você tá de fiora, né? Qualquer boneco, mas vamos falar fiora. Você tá top de fiora, você matou o top várias vezes e levou a torre. Aí o que, que você faz depois? Você puxa a wave o máximo que você conseguir do top, dá B, aí você vai mid ou bot, mata os caras e leva a torre do mid ou bot. Aí assim você distribui a vantagem, né, mano? É só isso, mano. Tá, o Graves de fato vai me invadir, o Graves deve fazer red direto no meu blue, né, mano? Geralmente, todo quanto, quando eu tô contra Graves, os caras sempre fazem isso. Caramba, não vai matar ainda? Um de vida ficou a Leona. Quem viu, mano? <risos> ficou com um de vida, velho. Caralho, velho. Flash por Prime só dá ele aqui, Maico. Ó o flashzinho. O nem vi isso. Cadê o Graves? Nem vi onde ele startou. Eu tô perdido no jogo, hein, mano? Mas, pelo menos, meu blue tá up. Ele não fez o que eu imaginei, né, mano? Que ele ia fazer red no meu blue. Lá em casa, maravilha. Tentar tá full clear e jogar pra Daivar top. Esse é o plano, mano. Só que eu tô sem flash. Vai ser bem difícil fazer isso, né? Se eu só clinar e fazer a Queijo está bom, vamos manter o plano Aqui de boa, pera aí Mano, cadê esse Graves, hein, mano, ele não apareceu no mapa até agora eu Vou pingar onde eu acho que tá ele, ó Pela movimentação dos caras Tá um descendo, ó, o Aurelio desceu Graves apareceu ali embaixo com 24 de farm Se ele tem 24 de farm, ele esquipou Algum campo, galera, bom Eu chuto que foi golem, mano por, por mim eu só roubo o golem dele, mano Ó, Se o cara só sair ali, eu roubo Ixi, nem tem golem pra roubar, mano Ai, trollei, família. O SK tá vindo aqui? Não, deixou quieto. Tomar cuidado pra não passar de qualquer jeito aqui, calma. Tomou de olho. Voltei, voltei. Maramor a máquina, hein, mano? Lidando com 2v3, falando que a família que entrou no quarto. Pelo amor de Deus. Ele não a máquina. mano. Foi o sapo, é, acho que foi o sapo mesmo que ele skipou aqui o, o Graves, né, mano? Ou ele não tinha skipado nada naquela hora e ele só não fez o aronguejo e foi gankar, e foi gankar cedo, tá ligado? Talvez foi só isso. Mas quem dá pra fazer Fiddle Soup, não mais, o Saudades do Fiddle Antigo Soup, viu, velho? Papo reto. Tem uns caras loucos na Coreia que faz Fiddle Soup tanque de barreira, né, mano? Tem uns caras que fazem isso, mas eu não recomendo, mano. O bagulho é meio paia. Mas tem gente que faz, né? Queria dar meu ulti bot, mas não vou poder, né, mano? Vou só pegar nível 6 na parte de cima e tentar matar o top, mano Esse é o plano Se o Kong demole aqui é tudo nosso, rapaziada Só que é aquilo, né, mano Qual a chance dos caras sempre tá escutando o que eu vou fazer, né, mano Igual a gente foi naquele jogo passado lá Hum... Ai, que bazuca, mano até é bom, hein, mano Ele sabe jogar com o Fiddle no time, mano O cara sabe, mano E aí, Marquinhos Flash pro Prime Agora, Pretocha, aqui, ó já vem deslizando o Primezinho aí, meu campeão. Pelo amor de Deus. Fica à vontade, vem no seu momento, né? Aqui, tá doido? <risos> Mas eu só dar... a minha Para, mano. né? Tô... Pensa o que você acha de Zack Jungle Essa Season? Dá pra jogar? Dá, mano. Só que tem campeão melhor, tá ligado? É bem difícil você fazer um Zek da melhor forma possível, mano. Mas como o campeão é tanque, tem uma passiva, na solo que ele funciona, né, mano? Só que, tipo assim, tem campeão melhor, mano. Pessoal, um Deer. O cara pega o Deer em cima do Zek pega cartos, é carinho, tudo isso é melhor, mano Mas se você for bom dizer que você lança a brabinha Você pode ter certeza, filho Pô, o cara vai startar alto, hein, mano Vem, vem, Ská, vem, Ská, vem, Ská, vem, ska. Será que o não vem, não? Será que o Ská não vem com nós ali, não, mano? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Não! O cara Pegou no último segundo pelo item da jungle. Protege. Pitbull, pitbull. Mano, o cara pegou no último segundo, família Cuco. Meu amigo. Eu preferi me smitar o Graves pra poder matar ele, mano. Só que aí ele saiu com um cozinho de vida. Aí eu fiquei sem smite pra pegar o bagulho, né, mano? Pelo menos ele perdeu o Aralto, né, mano? Ele pegou só ele pegou só o gojo do Aralto. Então tá suave, né, mano? Acho que eu vou ser nerdão, rapaziada. E ficar na moita do bot plantado, hein, mano? Eu não vou TR pra responder isso, hein, mano? Será que eu tento responder? mano, mesmo sem R Só sai vivo aí, tá bom Pô, eles sabem que eu tô aqui nesse cantinho, mano Querendo apertar R, isso que é foda, né Eu vou tentar, mano, Foda-se foda eu saí de fininho Nice pink do Scavenge, mano E também que eu fui paciente pra ficar no cantinho bem suave, tá ligado? Se eu fosse precoce ali, o Tassi, de qualquer jeito, nós tá fudido, galera Só que eu fui bem paciente, esperei o um momento certo, né? Essa pink do Scavenge aqui foi muito boa também Pessoal, a gente não me vê indo pra esse mate, sabe? Mas de qualquer forma, era bem óbvio que eu ia fazer isso, né? Os caras foram um pouco bobo de tomar também Mas vamos nessa, né? Vamos lançar a aqui Pera aí galera, pera aí, não tô conseguindo pensar, mano Vou fingir que vou sair, mas eu vou voltar, ó, pega a visão Ai, não tem dano não, tô sem dano Quer uh. dizer, eu tomei um pau pra um mono -fido que ganha disso aí Uai Isaac, 99% dos jungles atual do meta, massa Fiddle Só você escolher, qualquer um, mano Você pega o cara pra nós isso, Calmente, como é que é a, a função aí, paizão Você busca ele pra nós, busca, né? O Scar, né, galera? Pensa que tu acha de Lessin Forte, mano Só que acho que hoje em dia ele é bem lidável, né, mano Lessin nem tá sendo tão picado, mano Pelo menos no meu elo O cara tem que saber o que ele tá fazendo, mano Se ele não souber o que ele tá fazendo Não tem como ele, ele jogar de Lessin Mas como assim, né, Marquinho? Vamos lá Se um cara picar o Jir e ele não saber o que ele tá fazendo Ele vai ser útil Agora um Lessin que não tá sabendo o que tá fazendo Ele é inútil, né? Mano, como é que esse top caiu do nada, mano? Eu nem vi Olha que gracinha esse cara querendo me matar, mano Sai fora, cabeça de mamão Você não peita, você não peita eu não, filho Tipo assim, cacai, está chegando, peita, né Eu tô entendendo esse rapaz aqui, ué. Ou... Ai, ah, eu tô tentando flashar por Prime, não vai? Não consegue? Deixa mano, vai ter flash nesse Prime aqui, ô oh, Vai ter pra... aqui, galera, aí, ó O flashzinho, fica à vontade pra vir vai a braba, né Ai, meu Deus, meu posicionamento Tá muito build, pô, galera, foda-se Foda-se Vou me jogar no meio deles, Até uns anos ainda você completa lá, SKV? Completa e pra nós, pai. Ai, mano, eu quero muito ter visão disso, hein. Não dá tempo, eu acho. A Caissa não deixa dar tempo. Pô, <risos> oh, se desse tempo, hein, mano. Caralho, podia dar tempo do meu voltar rápido. Pessoal, lança pra Bia ali, mano. Esmagando os caras. Roubando o bagulho ainda. Como é que foi seu dia? Uma matar lá. Ah! Quem que falou lá, galera? Quem que falou lá o flashzinho por Prime lá, mano? O menino ali falou pra cima ali, mais em cima ali no chat Quem que falou, minha família? Meu Deus, teve TP do Kong, eu tô sem... Sem fur Nossa, Bitten, que perigo isso aqui, hein, Bitten Mas eu acho que eu vou startar o barão aqui, mano, de novo Ó, que isso esse aqui? Chutou, eu revelo ele, hein, mano Eu revelo ele Pula na cabeça Quê? Foda-se, apertei aí ah, NA, galera, nem foi... Ah, velho, nem deu tempo de eu fazer o que eu queria fazer, mano, morri? Tô vivo? Vou pegar a frutinha aqui, galera, meu papel eu já fiz. Ah, mano, eu queria fazer um trem, eu, eu tinha uma ideia em mente tão legalzinha, mano, eu queria fazer um negócio tão bacana, aí pelo menos startamos a luta aí, né? Tá bom, né? Tá valendo? Acho tá valendo.